Atenção Florianópolis, já estamos aqui nesse mar maravilhoso, ouvindo essa cantoria das ondas que eu estava morrendo de saudade. Para convidar você para participar do workshop amanhã às 19 horas. Nós estaremos dando workshop aqui, é um workshop é, beneficente, você precisa levar apenas dois quilos de alimento não perecível para que a gente possa doar a uma comunidade carente. E nós vamos falar sobre saúde quântica e prosperidade. Às 19 horas, então deixa aí. Se você está no Instagram, deixa o um comentário, o um workshop, nós mandaremos o link para você entrar no grupo e garantir a sua vaga. São vagas limitadas, naturalmente, tá? E aí, Eveline, qual é a expectativa aí para essa passagem aqui para Florianópolis? Pois é, vamos começar o ano te dando prosperidade em todos os níveis né? A prosperidade material, espiritual, emocional. Então vai ser um prazer encontrar vocês e me espero então na sexta-feira agora. Então, sexta-feira às 19 horas é. É, clica aí, se você estiver no grupo de WhatsApp, nós vamos mandar o link do, do grupo VIP de WhatsApp, do workshop especial, e você vai ter todas as informações sobre a reprogramação quântica celular, o treinamento que está mudando a vida de pessoas, está contribuindo para acelerar o nível, a evolução do nível de consciência, alinhamento de chakra, autocura, liberação de crenças limitantes. Então é hora de você começar o ano fazendo um grande investimento em você. lembra, você é, é exatamente... É, o maior ativo do mercado que você tem é a sua saúde, é a sua sabedoria, é a sua consciência. Vamos trabalhar nisso agora? Guardamos vocês.